Oi, tudo bem? Vamos lá. Vou mostrar agora como que utiliza o LinkedIn. Então a gente clicando aqui no logo, sempre ele vai carregar essa parte onde as pessoas ficam colocando algumas postagens. Aqui, ao clicar aqui, rede, a minha rede, eu estou aqui verificando a quantidade de pessoas que eu tenho conectado. Eu posso estar tá aceitando aqui convites recebidos. Ó. Eu posso vir aqui aceitar esses convites. Eu, particularmente, quando eu aceito, eu vou lá e mando uma mensagem para essa pessoa de boas-vindas, né, precisando de alguma coisa, falo também de, dos projetos que eu estou envolvido, eu posso jogar um link para ela. Então, é sempre interessante a gente dar um feedback dessas pessoas que estão nos, querendo nos, a conexão. Então, aqui tem algumas configurações à esquerda. Aqui em cima são os menus. Ó. Aqui sempre vai ter alguma propaganda. É, a minha rede eu já falei aqui ó a gente tem aqui quem faz parte da conexão ele sempre vai indicar algumas pessoas aqui embaixo tá aí tem aqui vagas então ele é um site muito usado para procurar emprego ou para ofertar emprego né é, tem a parte aqui de mensagens se a gente quiser mandar alguma mensagem para alguma pessoa da nossa rede é só clicar aqui em cima, procurar o nome da pessoa. Ou vamos ver aqui, sei lá, procura aqui ó, o nome. Não, por enquanto não achou com esse nome, achou esse outro. Aí tem aqui a configuração da, do perfil, ó, visualizar perfil. Então no perfil tem como colocar uma imagem de fundo, que é só clicar aqui. Ó, eu posso trocar essa imagem de fundo. E aqui no perfil, eu preenchi tudo que eu já trabalhei, a minha experiência, em vários lugares. É, formação acadêmica, é, trabalhos voluntários, é, como palestrante em alguns lugares. Aqui embaixo do perfil, ele mesmo, algumas pessoas podem vir e fazer alguma recomendação sobre o teu serviço. Alguns prêmios, pode estar tá preenchendo por aqui. Aqui também a gente pode seguir algumas empresas, deixa eu visualizar mais aqui, isso, agora é interessante nessa parte aqui do mais, onde tem grupos, ó, grupos. então nesses grupos a gente pode entrar em grupo, por exemplo, ó, eu, eu já faço parte de vários grupos aqui, ó. esse aqui é um grupo de artista, a Fine Art. Então posso. Tem outro grupo aqui de publicidade. Ó. Então eu vou procurar um grupo aqui. Ó. Imagine que eu quero entrar num grupo de é, artes plásticas. Vamos ver se ele encontra algum grupo com esse nome. Artes plásticas. Nenhum grupo correspondente a essa pesquisa. Então não foi criado, mas poderia estar sendo criado. Ó. Criar grupo. Eu posso criar um grupo com artes plásticas. Convidar as pessoas a, que são artistas. Para postar, para comentar, para falar sobre esse, é, esse grupo, então vamos colocar aqui: deixa eu ver, é, artes em tela, vamos ver se tem alguma coisa também. Não, deixa eu colocar aqui: pinturas, vamos ver, também não, arte, Ó, tem esse aqui. Tá? ah, descubra aqui, aqui, devia estar aqui não nos meus grupos, eu devia estar aqui agora que eu, que eu vi que eu estava no lugar errado então descubra, então nesse descubra a gente vem aqui ó, e pode pesquisar tá vendo ó? eu tenho aqui alguns grupos que eu participo, deixa eu voltar aqui que ele abriu uma página nova é, grupos deixa eu, aqui ó, pesquisa aqui em cima ó. artes Plásticas. Lá, ele achou algumas coisas aqui relacionadas a artes plásticas: Olha, trabalhos de artes plásticas, cantinho de artes plásticas, arte plástica e poesia. E aqui mostra a quantidade de pessoas no grupo. Lá. Tá vendo? Então, é isso aí. Então, poderá criar um grupo Artes Plásticas. Instituições de ensino falando sobre artes plásticas, vagas sobre artes plásticas, pessoas que colocam no seu currículo, de alguma maneira, artes plásticas. Tá? Então é aqui. Outra coisa, quando eu clico aqui de novo no link, eu posso colocar uma atualização. Então eu venho aqui, ó, compartilho um artigo ou uma foto. Então eu venho aqui, posso escrever aqui alguma coisa, posso colocar uma foto. É só clicar aqui e ir atrás de uma foto. E eu posso mandar para um público ou posso mandar para minhas conexões ou até mesmo para o Twitter. Clicou aqui publicar, vai sair a, a postagem que o LinkedIn vai estar tá lá divulgando pra, na linha do tempo para quem algumas pessoas vão vendo. Esse mais aqui também tem um lugar aqui de aprendizado, tem muito conteúdo gratuito. Tem como anunciar uma vaga, tem como fazer um veículo, uma fazer uma propaganda, pagar né, pela propaganda esse profile dele eu nunca usei, não sei o que é, lookup também não sei, slideshare é apresentação é, é o, como se fosse um powerpoint, é um apresentador online e é por aí você pode criar aqui sua com, é, companhia online tem aqui alguma coisa soluções de aprendizagem então para colocar a imagem, aconselhável é e, Preencher bem o perfil, caprichar no perfil aqui em cima, colocar algumas imagens. Participar de grupo ou até mesmo criar grupos. E aqui no, na página principal, ir postando alguns trabalhos, né, ir postando alguns, alguns conteúdos. É por aí. E aí é no dia a dia. No próprio YouTube também deve ter bastante artigo ensinando a mexer no, no LinkedIn. uma ferramenta muito usada hoje em dia. Bom, outra coisa bem legal que eu vou explicar agora é, a, é exportar a, as suas conexões, seriam os dados, por exemplo, aí eu venho aqui ó, na minha rede, vou clicar aqui no número, vai ter essa opção aqui, ó, gerenciar contatos importados, pronto. Aí eu vou pegar aqui, ó, seleciono eles, né, dá para exibir todos e venho aqui em exportar, e nessa opção eu consigo exportar os e-mails com algumas informações, isso serve para gerenciar o, a minha rede, caso eu queira fazer alguma ação de marketing, bem interessante, bom é isso aí, espero que tenham gostado, qualquer dúvida mandem o, comentários, um grande abraço, Marcelo.